o botão, hein, Chris. Rápido, agora tem energia. Vai. Rápido. Vai, Chris. Oh, abre porta. Oh, meu Deus, o bichinhos tá voando. Ah, ah, ah estão faminto. Chris. Meu, o elevador não quer abrir, não. Oh, oh, oh, elevador. Oh. Abre o elevador. Você é louco, hein. Oh, meu, cai dentro. Não, já pula. Oh, rapaziada, tirei. <risos> Estou no local, vamos ficar esperto, hein? Ó, oh, analisando a data. Ass, oh. Eu também, Chris. Ô, oh, meu Deus. Yeah, yeah. Vai tomar no caneco. Pai, vamos ver essa verde aqui. Rapaziada, é, não podemos matar o Lucas, porque eles querem o Lucas vivo. Você acha que vai ser um trabalho fácil para o Chris, tio? Não. Nada fácil. Peraí, peraí. Rapaziada, é, vamos escutar os passos aqui, pelo amor de Deus, hein? Ó. Se inscreve aí, tio. Portinha sinistra, hein? Chris, abre ela, por favor. Devagar, hein, Chris? Devagar. Devagar, tio. Ó, ó, vamos de boa. Ó. Oh. Beleza. Temos mais duas portas. Essas portas do palhaço aqui sempre precisam da chave, hein? Ó, oh. ó, não. Oh, não temos a chave palhacista, hein? Verdade? Tranquilo. Sobrou essa porta aqui, Chris. Ó, oh. vai de boa, de boa. Tranquilo. Como é que é o negócio? Contamination. Ixi, mas. Rapaziada, estamos usando... O nosso tanque de oxigênio que... como é o é negócio. Tá cagão. Beleza. Primeiras impressões. Nada é engraçado, tem como abrir aqui, tá trancado. Vamos continuar por aqui, hein, Chris. Olha, é, tá falando um negócio no chão meio grego aqui, hein. É grego sim, é, claro que é grego. É o que tem, vamos continuar, pois É eu, você e os cavernistas juntos, hein. Granada. Como é que é o negócio? Ixi! Já deu uma vindo aqui, hein, é nível 3, hein. Ah. Oh, meu Deus, modelo só assim. Dá o olhos dele, vamos ver. Acabou a bala. Acabou a bala, Chris. Acabou a bala. Beleza, com Como é que é o negócio? Eu já vi esse filme antes. O quê? Alta regeneração, alvo não afetado. E aí, como é que passa aqui, Chris? Rapaziada, acho que não é aqui agora não, hein? Tem que achar umas balas dum dum dum para matar esses Locktion. Não tem como matar eles. Correto. Rapaziada, vamos procurar essa bala dum-dum aí. Pelo amor de Deus, hein, Chris. Deve, de, deve estar por aqui em cima não oh, vamos achar essas balas hein pelo amor de Deus não tem como matar os caras rapaz vamos simplesmente checar o perímetro aqui vai lá e ver dentro dos lixão tem tem, tem uma, uma metralhadora grega que mata esses caras hein sim ó ó quatro munições é alguma coisa já já coloca dentro Chris oh meu Deus coloca dentro isso equipado beleza antes de mais nada um gravamento só só para ter certeza Up. beleza já estamos novamente de prontidão para a missão e ter essa porta aqui hein Vamos se ligar, deve ser ali dentro. Só pode, tio. o que sobrou. Rapaziada, uh! é, tem, tem que ter um jeito de matar o, o, os Stundercats lá embaixo, hein. Help! Como é que é o negócio? Dispositivo de visão noturna necessário. Oh, Chris, pelo amor de Deus, hein, Chris. Rapaziada, ah. é, será que eu vou ter que passar por aquele Loki lá sem balas? Rápido. Especializadas para matá-los? Vamos tentar, tio. Oh, meu Deus, é o que sobrou, Chris. Vamos de peito. Ah. Papi. Beleza, recapitulando. Descendo a escadinha do amor. Sim. Abrimos a portinha tem essa portinha aqui, ó já usamos o oxigênio, essa porta não abre, É isso mesmo. rapaziada tem que dar um jeito de passar no saci grego aqui, rapaziada que é esse negócio explode, vamos pisar só para ver, Hã? beleza, ó, tem a defesa do amor hein Chris, não, não se esqueça da defesa do amor Chris, eu vou ser a defesa hein, beleza, o tiozinho aparece do fundo, ah. o tiozinho fica a aparecer aqui hein, não apareceu, tá de boa, tá trancada, beleza, vai, vai, vai, vai. rapaziada o saci sumiu hein, é uma boa. Deu uma chance pro Chris. É, ué. Eu vou ligado. É na esquina. Eles moram na esquina, tio. Pensa nos caras que gostam de esquininha. <risos> tá, tá muito sinistro esse lo local aqui, hein? É cagão. Não tô curtindo. É mais cagão ainda. Beleza, tem uma portinha aqui, hein? Ó, abre, Chris. Não. Por aqui. Sobrou somente aqui. Hora da ação, Beleza. Beleza, já podemos avistar uns itens. Não vai seco, Olha simplesmente aos lados, hein? Ó, ó. O é perito em esconderijo ó. Já encontrou aqui, ó Granada Se inscreve aí, Profissional você. Outra Pega Beleza Oi! É, pera aí Ah, meu Deus, corre Chris! Rapaziada, a gente pode neutralizar o cara, tio Simplesmente a gente para ele e sai correndo Mas para isso Ô, oh, meu Deus, que é isso? Como que, o galera... Como que vai pro inventário, aí, Chris? Pelo amor de Deus, hein Tem que trocar isso aqui, tio Qual que é o botão grego aqui? Sei lá Move Rapaziada, o monstro espera O monstro espera ah. Rapaziada, a gente pode neutralizar esse lock hein Como é que é o negócio? Cadê ele? Eu não sei Rapaziada tem que estar por aqui é vamos, vamos, vamos de boa Ó, só joga aqui, ele vai, ele vai dar aquela paradinha grega Rapaziada, era, era por aqui? Não, eu tô voltando Oh, meu Deus, vá! Beleza Como é que é o negócio? Eu pensei que ele tava aqui, hein? Não Mas ele tem que estar tá aqui dentro, ó Ó Ele ressurge das cinzas Mas o Chris já está preparado, hein? Já tá com a, com a bombinha na mão Vamos ficar esperto, hein, tiozinho. Vamos se ligar, hein? Chris é esperto. Eu vou te pegar, desgraçado. Ah, beleza, até o momento, nada. Tá muito calmo isso aqui, hein, tio? Como é que é o negócio? Olha, eu tô precisando de Olhos! Ô, Chris. Olha, já, só sobrou isso aqui, hein? Tá muito sinistrinho, hein? Não tô curtindo. Oh! Onde? Como é que é o negócio? Pera aí, tio. Pera aí, eu neutralizo você, hein? Pagre-se logo. Eu tô vendo nada. Onde? Oh meu Deus, é agora, hein? Ó, oh, ó, oh, neutralismo. Oh, meu Deus, ele sumiu, hein? é tática é tática. É tudo tatificadamente profissional. Para com o Chris. Mas eu só não sei se eu tô indo pra frente. Oh, meu Deus, precisa de visão grega, hein? Ah, beleza, tem uma porta aqui. Como é que é o negócio? Ô, oh, Chris, você tá vendo alguma coisa? nunca nem vi, não. Meu Deus do céu. Vai lá e vê! Como é que é? Se vira, seu lock. Ó, ó, achamos item aqui, hein? Dispositivo de visão noturna Passeada O Chris Ele é equipado Para com os itens Você acha que ele vai com a lanterninha? Na visão noturna tio. Brinca com o Chris Beleza Pegou a visão ó, Da Umbrella Corporation Dispositivo de visão noturna Que legal High Vision Device Equipped O que que acontece? Visão noturna Vem com o manual na caixa Podemos ler E ficar prontos para qualquer tipo de ação, hein? beleza? Dispositivo de visão noturna Este dispositivo acrescenta a função de visão noturna ao sistema HMD da Umbrella Dispositivo identifica as imagens para auxiliar o usuário em ambientes escuros Também permite que o usuário enxergue raio de luz invisíveis a olho nu, tais como raios infravermelhos Vamos ligar, o Chris está profissional agora Beleza rapaziada, já lemos o manual, já estamos ligados que estamos equipados com alta tecnologia rapaziada, ó, munição anti-regenerativa rapaziada, é isso que o Chris precisava tá mostrando que tem 10 ali só que só tem 3, hein, o jogo tá, Ram tá Ram mentindo pra nós oh. Good. rapaziada, o Chris curtiu, eu, eu também curti rapaziada, antes de mais nada vamos ler o manual das balas não é só pegar as, as balas você tem que ler, o Chris é um cara clássico ele curte as informações munição anti-regenerativa rods. Ah, lá, lá, lá, lá. Esses projetos micetotóxicos de ação rápida, ou ramrods, foram desenvolvidos especificamente. Para combater armas biológicas com base em fungos. Com o impacto, as balas expelem uma toxina que destrói membranas fúngicas rapidamente e impede a regeneração do tecido. Um disparo que permite que métodos de, métodos de ataque normais causem dano. O que acontece, rapaziada? Antes de atirar nos lockzinhos, agora a gente tem que equipar essa munição grega, hein? Ó, vai botar botão um grego aqui, ó. Vap, já trocamos. Ou seja... Os Sassi Turbo necessitam de um tiro desse para ficar vulneráveis Ué? às outras munições. Mas antes de mais nada, vamos coletar aí. O Chris está só coletando os negócios aqui. É verdade. Beleza, voltamos agora, hein? Ó, já temos a visão noturna, então a gente pode. Como é que é? Oh! Alarme não, tio. Oh meu Deus. Rapaziada, o negócio tá ficando altamente tá sinistro, hein? Ó. Ó, tô escutando, passo, mas tá de boa, para o escuro aqui, ó. Já liga o Night Vision quê? Beleza O que aqui não abre, ou abre? Abriu, tá de boa Pega a faquinha Chris, pica Pica outra Rapaziada, simplesmente Ó, oh, achar mais granada aqui O que sobrou um buraco, hein Rapaziada, Chris curte, tio, pula de ponta É isso Beleza, tamo dentro, hein Rapaziada Ó, oh, tamo com a munição profissional, só temos três balas tem que ser ninja, tio, tem que atirar uma vez e trocar de munição Aquele modelinho. Rapaziada, como é que é o negócio? Rapaziada, eu não quero gastar essa bala Simplesmente com a bala normal de começo hein? Só... Oh, meu Deus, e aí, Chris? Corre, Ixi! um botão aqui Se inscreve aí, tio Ó, oh, elevador, Tipo, eu chamar o elevador é. não, não há energia Oh, meu Deus, onde é que liga esse negócio? Pra cima, pra baixo, pra cima Mas isso aqui é alguma coisa grega, hein? Beleza V vamos checar o perímetro Temos um painel aqui, hein? Ô, Chris Dá um soco aqui Dá um soco ainda? Né? Não acontece nada quer ir, quer ir. Olha, tá meio escuro aqui Se você não se importa O Chris vai ligar a visãozinha noturna, hein? Beleza Vou fazer o código aqui, ó Pra cima Era pra cima, pra baixo, pra cima? Isso aqui é pra baixo, hein, Chris Puxa, Chris é, Força Pronto Agora outro pra cima, hein, Chris ó. Acertou Ah, miserável Já tá melhor Beleza Rapaziada. O Ok. Aí oh, não, hein? Aí não. Ô Chris, pelo amor de Deus, hein? Ó! Ó, vem atrás! Ô hey, Chris, corre, tio, corre. Corre, vai, vai pro elevador, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus! Rapaziada. Oh, meu Deus! Aperta o botão, Chris. Rápido, agora tem energia, vai. Rápido. Vai, Chris. Oh! Abre porta. Oh, meu Deus, os bichinho tá voando. Ah, ah, ah estou faminto, Chris. Meu, o elevador não quer abrir não. Oh, oh, oh, Abre oh. Elevador! Abre o elevador. Você é louco, hein? Ô, oh, meu, cai dentro. Não, ele vai pular oh! Rapaziada, tirei. Tô com a arma, hein, os monstros respeitou hein Ao menos o elevador Os bichinhos respeitam, hein É Beleza, ó oh, Temos apenas dois tiros porque o caberninho gastou Altos, mas O que? Oh, meu Deus, mais Não, tio, não pra você. O jogo, pelo amor de Deus, hein Para com isso, hein como é que o negócio tá um cavaco, tio? Ó, oh, tem que ficar esperto nas mu... Oh, Ó, é moeda antiga, hein? Ó, oh, eu tenho duas. Mais uma, a gente compra um brinquedo lá. Beleza. Antes... oh meu Deus. Rapaz, é troca a munição. É, é o saci, né? É o saci turbo. É ele mesmo, tio. Vou testar agora a munição dele, Ó. Oh. Manda no ringue. Beleza. Agora esse... oh meu Deus. Caiu, tio. Ah, esse é o mesmo. Morreu? Morre não, hein? Morre rápido não, hein? <risos> Rapazes, já era, hein? Munição é profissional mesmo. Matamos o saci Turbo. Beleza. Ele sumiu, hein? Vale isso, o jogo. Rapaziada, o cara é, é simplesmente arisco, hein? Sumiu não é uma coisa legal. Eu não vi ele evaporar. Vamos ficar esperto, hein? Pode estar a qualquer momento, qualquer. O quê? Ah, ah, meu, como que é o negócio? Metralhadora? Como é que dá? Oh. Ei! Arde mesmo, hein? Rapaz, ah. eu tenho que agachar aqui, tio. Ó. É isso aí mesmo? Beleza, tio. Rapazes, os caras tem até metralhadora laser. Vale isso, jogo? Oh, meu Deus. Do céu. Eita, tem, tem cara respirando aqui, hein? Como é que é? Oh, pera aí. Oh, zoei, tio? Oh, meu Deus. Parece zoei aqui, não, tio. É o Chris, tio. Rapazia, é o Chris. Tá de boa? Pode cair tranquilo. Rapaziada. até o momento, o Chris tá dando conta do recado, hein? Vamos se ligar. Meu cavaco, não, tio. Cavaco, oh, meu Deus. Cavaco, não. Cagão. Vamos sem correr. vou andando, tio. De boa. Ó, se chover, Lock, nós tá com a escopeta. Rapaziada, <risos> tá, tá muito <risos> quietinho <risos> né, <você> ouvir, assim. <risos> Como é que é o negócio? Rapaziada, <risos> fumaça, hein? Fumaça. Nada engraçado fumacinha, hein? Rapaziada. <risos> Uma portinha aqui. Chris, é só abrir ela. Vai lá, abre de boa. <risos> <A> abre. <risos> Abriu aí, Chris. Tá de boa? Beleza. Olha pra trás, hein, caverninha. Pelo amor de Deus, hein? Dois, tio! Oh, os caras, tio! dado sincronizado! <risos> Vamos aí, ó! Oh, meu Deus! Esses caras são é muito de boa! Oh, um tiro duas cabeças? Ah, não, foi uma só! Para dar ação! Pois é, desculpe pelo incômodo aí! Pera oh meu deus do céu, rapaziada temos munição suficiente para bicundar qualquer lock desses hein, botei mais, Pera, já tava zoando hein, tava zoando Eu vou arrebentar com a sua cara Outro, oh, o cara chegou arrastando tio, você viu o caporista dele, ó lock, que lock. rapaziada as metralhadoras tá bicando hein Vamos com calma. E aí, todo mundo? E outro? Oh, meu Deus, calma aí, jogo. Pelo amor de Deus. Mas não é igual a Resident Evil 4, não. Os caras deixam dinheiro, hein? Como é que é o negócio aí? Vai é infinito? Tá. como que a gente passa aqui? Eu vou agachado, filho. Vale isso? Para! nada como que a gente vai passar aqui? Eu nem nunca vi. Ó, tem mais monstro atrás ah! Beleza <risos> tem, tem dois caminhos, tio Ó, a gente vem daqui, é tá continuando aqui, hein Ô, Chris, vamos se ligar e é por aqui Tem outro caminho, só pode ser esse, ó, ó. Oh! Oh! Oh! Pera aí, Chris, pelo amor de Deus, nem corre, Chris Ó, oh, meu, os caras acertam mesmo, hein Tem que agachar, Chris, agacha, Chris Ô, oh, meu, rápido, Chris Vai tomar no Beleza, sobrou esse caminho aqui o cara tá meio perdido, se vocês não se importam Mas tem um pequeno pressenti pressentimento que ele pode estar certo dessa vez Daquele jeito, ha! Beleza Como é que é o negócio? Outro? Ou melhor, é modelo saci? Oh meu Deus, é modelo saci não, hein? Modelo saci não é legal! Ô oh, Chris, rápido! Ó, oh, já era Beleza, modelo saci já foi pro saco Vou mostrar pra esses caras como que joga Acabou aqui no chão Alguém tá de boa, hein? Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Ele Já deita esses dois logo. Tranquilo, olha pra esquerda, não tem nada Tem outro, outro negócio aqui, hein? Ó, o Chris abre. ele tá ligado como que abre Antes de mais nada Deixa eu dar uma olhada aqui, perino, Ver se tem uns docinho, hein? Ó Não tem como abrir Só pra verificar, hein? Precisamos de munição e outras Coisas alheias que estão perdidas aqui Deus, rapaziada, já tem um barril vermelho aqui, o Chris é perito e bica isso, hein? Vamos trocar de bala aqui, só pra ficar no jeito. oh meu Deus, 16 munição no jogo. Valeu, hein, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. É agora, hein? Ó, ó. Ah, meu Deus, tem fumaça, tá do mal. Tem fumaça, tá do mal. oh o no gordo! oh Deus. Ai! Rapaziada, morri junto, mas o gordo foi também. Fala que tá vindo. Explodiu, gordinho. Beleza? Foi mal, rapaziada. Vamos, vamos calmar os ânimos aí. Pelo amor de Deus, hein, caverninha. Não assuste o Chris. Verdade! Rapaziada! Como é que é? Onde? No céu, cara. Oh, meu Deus, Saci! Rapaziada, só temos uma bala para matar Saci, hein? Vamos se ligar, hein? Ó, último espero que seja o último. Beleza, tro tro troca de balinha, Chris. Troca pra nós? Ô, Chris, aperta o botão certo, hein? Beleza. Mas é, tio descobriu, oh, mas Esses caras é, é, é zoinha, ó. Oh, oh, é uma sorte Eles, so eles são cabais. Eles Esse dança, hein? Esse dança. Ô oh, meu, calma aí, tio. Nossa, ele é de Tô calmo, tipo, tô calmo. Beleza, vom, vom, vamos continuar a trajetória aqui. Tem altas caixinhas. Mas é, só pode ter presente ali, tio. Só pode ter presente. Vai lá e vê. Ó, oh, ó. Oh. Munição. Ô, Chris, para que desse gemido, hein, então? Dá um sustinho, Isso, pelo amor de Deus, hein? Uau! Oh, Chris! Oh, errou. <risos> é, tô calmo, tio. É, pega, pega a aqui. Já viu, né? Nossa, Loki. Não mexa com o Chris. Ah. Ai, ai, ai, ai. Dois, tio. Nossa, escorpião, modelo escorpião. É, é melhor ainda, o Chris pica mais forte. Espera aí, tio. Esse aqui não acertou não, hein? Ó. Rapaziada, eu vi que ali que dava pra socar. Ou seja, o Chris dá soco também, tio. Ele, ele é do mal. Olha, tem uma coisa no baldinho aqui. Tem um, ga, um Gazua. Pegamos o Gasua. É só voltar. Era só presente. Ô, oh, mas tem mais presente, hein? Aí é curto. Rapaziada. Relembrando que a Caverninha tem altas granadas, como sempre. Ô, oh, Chris! Ai, eu, eu. Zói não, tio. Dá o não. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, é, é bom a gente usar a arminha, hein? Tô gastando muita es uh, escopeta, hein? Não tô curtindo. Ó, tem que ser só zoinho, tio. Ó. Não, não. Oh! Ô, oh, Chris, peraí. Ele é do pau! Calma aí, Chris. Oh, meu Deus. Fica esse zoio do pau! Rapaziada, eu tô muito suado, transpirado, mas eu tô tranquilo. Tô, tô bem, tô bem. Relaxado. Escopeta só em caso de tretas. Oh, meu Deus Oh, meu Deus. Não brinca com. Chris! Pera, quantos tiozinhos desse tem? Oh! Oh, Chris! Mais! Mais! Vale isso, jogo! Vale isso! Ô oh, oh. é de oh, meu Deus, ele tá batendo! Ele é do mal! Resistente! Oh, que delícia! Valeu. Oh! e aí? Oh, Chris! Mas como é que vai passar aqui, tio? O cara tá chato, hein? Tá chato, hein, jogo! É, é, parada chata! Oh, meu Deus! Rapaziada, tem como bicar ali o, o, o, o barril? Oh, Chris, bicuda esse toque. Oh, Oh! Beleza Pode ter um barril aqui, hein Era só o, o Chris bico dar o negócio ali Mas não deu tempo, tio Os caras estão tá, tá cercando tudo Fica esperto, hein Antes de mais nada Vou carregar a escopeta, Cinco tirinhos É suficiente para matar os carinhas Não todos Mas dá, Rápido. Beleza, primeiras impressões Temos uma porta ali Que provavelmente é onde temos que ir Mas Qual é que é dessas... Oh, oh, Chris Começou só para testar <risos> O Chris já tá ligado que bica ali Vamos por aqui, é, é, é o que tem. Beleza. Vou fazer a abre devagar, hein, Chris. A abre de boa. Voltamos. <risos> Beleza, temos a visão noturna. Se você lembra, tem outro local que precisa de usar a visão noturna grega, hein. Chris já tá ligado, o tá ligado e acho que você também tá ligado. Beleza. Voltamos aqui na portinha. Se você não se importa, ó. VAP!